Gente, agora eu vou começar a fazer o meu Zep, Zep, Zep, Zep, Zep, Zep, ó. Jesus. Sangue de Jesus. Não foi nada não, foi só um tombinho, tá?